Recentemente, Minecraft Irmandade E eu trabalhei muitas horas pra reformar Toda a vila e a volta da minha casa Pra deixar tudo muito bonitinho pra mim E pros meus amigos que moram aqui E no meio de todo esse processo, eu decidi ir pra vila do deserto Pra simplesmente pegar mais recurso. E quando eu voltei, o pior havia acontecido Alguém literalmente Destruiu toda a minha base O pior é que a pessoa não deixou Nenhum rastro pra eu descobrir quem é Então basicamente, a pessoa destruiu tudo E agora, honestamente Eu não me sinto à vontade pra morar ali por agora. Então, antes de eu começar uma investigação e uma possível vingança, eu preciso sair da Irmandade urgente. Afinal, eu não posso confiar em ninguém. Então, hoje nós vamos sair de lá e vamos arrumar um outro lugar para morar. Se inscreve e vê o vídeo até o final para entender melhor essa história. É o seguinte, olha o foca ali, levando em conta que ele foi a pessoa que sequestrou o make que trefe e fez várias outras coisas comigo. Ele está investigando minha casa agora. Me dá a entender que ele pode ter feito isso, mano. Ah, foca! Mas... Foi você não, não... que fez isso! Não, não, não fui eu! Não... Meu, eu acabei de chegar aqui, mano. Mano, eu, foca. Eu, eu já sei de tudo. Eu sei do McTrack, eu, eu, eu sei das outras coisas que você fez. Eu sei daquela armadilha que você fez para eu cair e morrer. Não, não, não. Mas aquilo era pegadinha, pô. Não, não, eu não fiz nem para te morrer. Tu, não fiz, tu morreu, né? Eu fiquei né? com meio coração e você culpou o então... House. Eu me vinguei do House, a gente virou inimigo. Por que você fez isso com a minha casa aqui agora? Eu não fiz isso. Eu acabei de chegar. Eu, eu tô vendo justamente. Eu vim aqui justamente para falar sobre isso, velho. Que alguém tinha explodido a tua casa. Tá, pera. Seguinte, foca. V vamos conversar um pouquinho aqui. Olha, foca. É, eu acho que toda brincadeira tem limite. Um atacar o outro, fazer uma trap beleza, sequestrar o pet beleza, roubar um item beleza, mas isso daqui eu acho que sai da trollagem e começa a virar maldade. Se for se for você e você sumir agora, eu vou perdoar. Se não, eu, eu vou ficar bolado. Não fui eu. Olha, olha a minha nave. Tá vendo a minha nave? Olha para lá. A mesma pessoa que fez isso contigo fez comigo também. Tá. E quem fez isso contigo então? O House. O House botou a TNT lá dentro. Ele disse que não botou tanto a TNT, mas ele assumiu que foi ele. não foi o House. Sabe por quê? Por causa que eu, eu tava jogando, era 11 da noite. Tava bonitinho a minha casa. Eu saí para dormir. Entrei 9 da manhã. O House não vem 9 da manhã. O House começa a entrar a partir das 10 e 30 E já tava assim. Mas, mas não, não fui eu. eu não, nem entro de manhã aqui para tu, tu ter uma Emoção. Eu só venho aqui pra tarde e pra noite, eu não entro aqui de manhã. E, e o House, ele falou, disse que tá. foi outra pessoa, mas sei não, lá, mano. Não, tudo bem, eu, ó, eu não tenho muita escolha. Eu, eu vou confiar na sua palavra, porque eu preciso da sua ajuda na né, realidade, Foca. Eu acho que isso já é, isso aqui já na é coisa de, sabe, já passou dos limites. Sei lá, mano, se eu fosse fazer uma trollagem contigo, por exemplo, eu fiz no bolo, que não tem nada é. a ver com a tua casa e nada a ver como é tráfico. Bom, eu bom de qualquer forma, de frente, o ponto é, Foca, eu vou embora. Como assim tu vai embora? Eu simplesmente vou embora e para isso eu preciso da sua ajuda. Aquela farm de madeira é sua? Sim, é minha. Você aluga ela para mim enquanto custa? Como que funciona? Eu, por enquanto, eu não tô cobrando nada. Mas se tu quiser dar um, um, um, alguma coisa de, de bônus aí para usar, pode ficar à vontade. Me ensina a usar ela e eu te pago cinco diamantes, pode ser? Ah, perfeito, por mim tudo bem. Tá bom, pera só um pouquinho que tá um pouco complicado aqui andar pela minha casa. É, tô vendo, mano. Você tem, você tem a o farinha de osso, as mudas das árvores lá ou não? Tá tudo lá, tá tudo lá. É, pode ir lá e só farmar, mano. Tá, quer saber? Deixa eu me acalmar, limpar a cabeça e eu, eu vou lá farmar as bandeiras então, valeu. Beleza, beleza, vai lá, vai lá. Foca me ensinou como fazer. Funciona a farm. A parte boa é que ela já tem bastante madeira aqui. Olha, de, de carvalho, algumas de servo, tudo mais. Só que a gente vai ter que farmar mais. Ele também já deixou um montão de, de mudas de árvore diferentes aqui pra gente. E ela funciona assim: ó, basicamente. Eu ligo a alavanca, planto uma árvore aqui nesse vidro. Ela vai crescer. A redstone vai arrancar todas as folhas, vai empurrar para pro lado. E um duplicador de TNT vai fazer a madeira quebrar e dropar na água para depois ir pro baú. Então, basicamente, agora a gente só precisa ficar aqui tranquilo plantando as árvores. Agora vamos farmar um monte de todos os tipos a gente de poder desenvolver a nossa base, porque eu vou sair da Irmandade. Eu já explico melhor. E olha só quantas madeiras a gente já conseguiu. Vai ser um bom adianto. Eu vou buscar uma churro box em casa, se é que sobrou alguma coisa lá. Ele já pega todas essas madeiras aqui para começar o nosso plano de mudança. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom, eu tô bom. <risos> Mais um dia de mês lajota, dois vídeos todos os dias, meio dia e às quatro e meia da tarde. Se inscreva, ativa o sininho pra apoiar isso aí, mano, muito importante. Vocês estão vendo aqui, ó, mano, minha casa foi detonada e mesmo assim eu não tô desanimando de fazer as coisas aqui. Tô muito empenhado, então eu conto com vocês pra me, me apoiar nessa jornada aí. E todo mundo que tá comentando as coisinhas fofinhas em todos os vídeos, obrigado, de verdade, eu tô lendo tudo, tá? Bom, de qualquer forma, não tenho nenhuma choker box aqui. Vamos lá no Dandy, que faz tempo que a gente não vai lá. Dei lá, a gente pega uma. E a gente aproveita também e vê como que tá as coisas por lá. A parte boa de passar aqui no Nerd para ir até o Dende aqui, de dar uma olhada na nossa loja aqui de bigornas e ver se alguém pagou para usar bigorna. Para quem não lembra, cada uso de bigorna aqui é três diamantes louco, mano. A gente tinha seis diamantes de uma vez que acho que foi o que usou. Mas aqui tem mais 12, totalizando 18 diamantes. Isso é bom demais. Ainda mais levando em conta que a gente vai se mudar agora um pouco. Então a gente vai precisar de recursos para fazer essa, essa nova moradia. Nossa, inclusive eu tenho que passar lá no deserto para pegar o bico com o que eu deixei com a Pu. E mano do céu, o portal do The End. Melhorou, hein? Agora sim, tô vendo. Mano, agora dá vontade de voltar a fazer projeto no The End, Mano, o Tuguinho tá se empenhando, porque antes tava só eu, né? <risos> agora que ele tá fazendo os bagulho, tá, tá, tá doideira. Entrando no The eu já quase morri. Aparentemente está cheio de lava aqui. Desativado o sistema de segurança do Tugin. Não é só eu que tô correndo perigo pelo jeito, hein? E olha só como o The mudou. Acho que o Tugin está fazendo. Acho não, né? Tenho certeza que o Tugin está fazendo uma cúpula de vidro aqui. Da melhor cor do mundo, roxo. Mano, que da hora, né? Mano, já ajeitou uma cara bem legal. Eu gostei que ele não destruiu o meu dragão. Ele continuou deixando o meu dragão ali e ficou maneiro. Ó. Ele tá... Agora o dragão tem rastros roxos por onde ele passou. Parece que ele está destruindo tudo, sabe? Eu gostei. Eu tenho Trabalhar mais aqui depois, por sinal. Bom, deixa eu ver como que tá aqui minha outra loja do The End, né? Ó, bigorna, um uso, dois diamantes. Já temos seis diamantes aqui, tá mais barato. E de encantamentos, um item igual um diamante. Mano, tá bom demais. Galera, não usou lápis azul aqui. Então todo mundo usou bigorna. Pô, maneiro demais, né, né, villager? Eu tenho que decorar melhor aqui essa loja depois. Na real, eu vou usar esses diamantes que eu tô lucrando depois para comprar uma nederita. E com a nederita eu vou arrumar minha calça. Mas de qualquer forma, só de saber que aqui tá tudo certo, eu já fico melhor. Agora vamos pegar uma machuker box que o Tug deve ter guardado ali. Se não me engano E vamos se preparar para se mudar Mas não tá aqui não Deixa eu ver na casa dele Aqui ó Não falei ó eu vou pegar duas, depois da devolvo. Né? Não é não, pudim? E agora com a Shooker Box é tudo bem mais fácil. A gente apenas coloca ela aqui e pega esse tantão de madeira aqui e pronto. Se faltar, a gente vem e busca mais. Mas tem mais de 300 de cada tipo. A outra parte agora do nosso objetivo é ir lá pro deserto, por causa que eu também vou precisar de areia para construção da minha base secreta. Na real, eu não sei se é uma base secreta, mas já que eu vou sair da Irmandade, na real, a priori eu não penso em passar localização para ninguém. Então eu só quero ter um local seguro para mim, até porque para pensar, o Tugin também foi atacado. Então será que é alguém que está contra eu e ele? Eu, eu não sei dizer. Bom, vamos para lá. Beleza, estamos aqui no deserto agora. Meu Deus, quanta bagunça. Que que é isso? Oh, quero saber quando é que o senhor vai conseguir um desse para mim, hein? Ah, então é aí que ele foi parar. <risos> mano, você nem viu. Foi rápido o suficiente. peguei dentro tua de um Box. Oh, oh, você vai roubando os amigos aí, mano. Que papo é esse, hein, cara? Não, como é que você conseguiu isso, mano? Não sei como é que consegue esse chifre, não, LG. Né, ah, é fácil, né? Só você ir para um poço Pillager. Ele tem a sorte, um né? Pillager? É, lá tem várias variações desses. Tem alguns muito paia e alguns muito pânico. Ainda fiquei andando até achar alguma coisa legal e consegui esse. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Falando em, em chifre, hum. que não tem nada a ver com o assunto, você fez ah. um banner que eu te pedi? Cara, os inscritos mandou vários lá no Discord da Irmandade, mas ainda não consegui me decidir. Depois você, você me ajuda a escolher, pode ser? Ah, pode ser. E deixa eu te fazer outra pergunta. A tocha, hum. aquela que eu tinha te pedido para colocar na vila, você já colocou? Já! A vila tá toda iluminada, por isso que eu sou Teus Villager. Mano, depois eu que sou idoso, né? Eu tô fazendo essa reforma lá, LG. Eu preciso que tu coloque as tochas de novo. Ah, tá. De depois eu faço isso, Apô. Porque é o seguinte. Agora, digamos que eu tô muito ocupado porque explodiram a minha base. Ué, mas quem? E por quê? Então, o quem eu não sei. E o porquê. Eu não sei, só que assim, a pô, vamos ser honestos, se eu for te trollar e explodir sua base, tu sabe o nível que eu vou, tipo, eu vou colocar uma, duas TNT, vou botar umas plaquinhas morrinhas na tua cara. Ah. Digamos que a pessoa destroçou minha casa inteira, meus baús com os itens dele e a minha estrada da minha casa. Mano, mas... Quem? Tipo, por quê? Exatamente. E foi meio além tanto que eu tomei a decisão que eu tô sendo da Vila Irmandade. Ué, mas espera aí, não, não, calma, calma, calma é muita informação, hum. mas você tá tretado com alguém, fez alguma coisa pra alguém que poderia destruir tua casa? Então, a única pessoa que eu sou, aspas, tretada é com o Foca, mas eu já falei com ele, ele jurou que não é ele e eu confio que não é ele. Mano, mas é alguém que tá na vila, não faz, não faz o menor sentido, tipo, ó, Amazing Night em Pedrux, eu não vejo já faz muito tempo. Não, na verdade, o Pedrux que eu vi recentemente, mas os outros dois não lembro de ter visto. Deletinho tá sumido. Você sabe, né? Tá viajando. É, então, eu só tenho uma informação. É, foi entre meia-noite e nove da manhã, porque eu tava eu tava gravando meu vídeo, pô. Era mais ou menos umas onze e meia, eu saí do servidor. E eu voltei nove e meia da manhã. E já tava estragado daí. Então, foi entre esse momento. Foi de madrugada alguém. Foi alguém que entrou de madrugada. É, então, aí que entra o problema. É mais difícil ainda saber quem foi, né? Mas, de qualquer forma, por enquanto, a solução que eu tô vendo é o, literalmente, Abandonar a vila por um tempo Eu quero ter um local seguro pra morar e fazer todas as coisas Principalmente pra guardar o mequetrefe Por causa que aqui na vila do deserto Eu tô com medo de outras pessoas descobrir. Então eu quero trabalhar aqui com você ainda mais Eu preciso de um local seguro Por sinal você é convidado pra... Caso queira guardar alguma coisa lá de segurança também Fica à vontade daí Eu ia falar exatamente isso, LG Tipo assim, a vila do deserto ela é muito grande E se alguém tiver passando por perto Com certeza vai ver Vai chamar a atenção Não tem como É uma coisa que daria pra fazer Algum tipo de base secreta, mano Então, eu vou fazer fazer isso agora, daí depois eu te mostro. Pode ser pode. Nossa, perfeito. Você vai fazer aqui mesmo por aqui? Eu vou fazer ela no oceano, porque é mais difícil de acharem. Boa, mano, ideia boa, hein? Sim. Eu vim aqui porque eu precisava de arenito, cara, e uma box, mas tá todas lotadas. Você não consegue fazer uma pra mim, não pra ajudar? É. Por favor, né, eu por favor. A trazer a shulker box pra cá, né, LG? Ah, pô, mas você é pior. Tava organizado, você só piorou tudo, cara. Não, não, não. Quanto você precisa? Faz o seguinte: enche essa daqui que eu coloquei no chão de arenito. Não coloca arena, é? Arenito que eu vou esvaziando no motor. Eu tenho uma sobrando, se você quiser ah, tá então, então vamos encher essas outras com arenito, me ajudei. Pronto, já até peguei mais foguetes aqui. E agora a gente pode partir em direção à nossa nova base. E obviamente eu não vou mostrar para que lado é. Então, peraí, deixa eu entrar aqui na água. É, na real, meio que ainda não tá na hora da gente ir para lá. Acabei de lembrar de uma coisinha. A vida não é tão fácil quanto eu esperava. Cadê aquela máquina de concreto que tinha aqui. Vou até usar ela para isso aqui, ó. Então, digamos que eu acabei de lembrar que eu vou utilizar sim todas essas madeiras, só que todas têm que estar descascadas. É, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que eu pensava? Vai, mas só como é, né? Pela minha segurança, então tá tudo bem. Bom, só queria comentar uma coisa. Tô me sentindo meio burro, sabe? Digamos que eu fiquei um bom tempo, como vocês podem ver pelo meu machado, simplesmente fazendo o time lapse, segurando o botão direito aqui e quebrando as madeiras sem parar para descascar todas elas. Fiquei conversando com os meninos lá, de boas, fazendo isso. Passou 10 minutos, eu falei, pô, foi todas, né? Deixa eu salvar aqui a timelapse para o editor colocar no vídeo bonitinho para vocês. Não estava gravando. Cada homem, cada homem, cada homem. Mas para cada alguém ficou com dúvida como era a situação, era assim, ó botava a madeira normal na segunda mão aqui, clicava com o direito uma vez, descascava quebrava assim. Só que só que descasca na madeira daí, né? Mas bom, temos aqui muita madeira variada. Temos aqui muito arenito, dá para fazer arenito liso também. Então agora a única coisa que não resta é realmente ir embora daqui. Vamos para um local seguro onde a gente pode ser nós mesmos e fazer as nossas coisas sem correr perigo e ser atacado. Eu obviamente ainda vou investigar isso daqui, vou atrás de vingança, mas por agora eu quero paz, eu preciso disso. Então agora sim, vamos para nossa base secreta. No caso, agora eu vou gastar umas 6 horas fazendo essa base, tá? Então o, o vídeo vai sair amanhã, porque senão hoje não vai ter vídeo. Aliás, ainda 4h30 sai outro vídeo aqui de Aedra, então assistam, tá bom? Mas a, a base só amanhã, tá bom? É nóis, tchau! Uh.